Estamos ao vivo mais um Papo Legal e hoje nós vamos ter convidados especiais conosco. Será Débora, que vocês que não sabem, ela é a mentora que é criando esse roteiro do Papo Legal. Tem sido uma parceira, entanto, vai estar conosco hoje. Ah, também quem vai estar conosco serão Gabriel, que mora aqui em Recife. Tem também quem vai participar conosco, vai ser Luíse também um adolescente que ele Recife, e Daniel Dias, pra quem não sabe, Daniel Dias é um daqueles, é o, o do, ele é muito humorista e ele é muito engraçado, o jeito dele é muito engraçado, inclusive ele participa com vários vídeos, dando contribuição lá no Instagram Geração Santa, se você não segue ainda esse Instagram, segue, é muito legal, faz parte de um, de um grupo de, de jovens e de adultos também que tem muito carinho pelo o, o, o perfil adolescente e faz várias coisas para ajudar os adolescentes a viverem esses dias cheios de fé em Deus. Então, segue lá o canal e Daniel Dias vai então estar conosco hoje. Então, esses quatro convidados, além de vocês também que estão aqui, e vocês podem participar. De que forma? Uma forma muito importante é vocês divulgando esse link para outras pessoas, orando durante toda a live e... Durante as perguntas, vocês podem sim responder aí a quanto Deus demora. Particularmente, eu não gosto de esperar. E aí, às vezes, quando eu delego algumas coisas para as pessoas fazerem e elas demoram para realizar, eu vou então e às vezes faço por ela. E isso, essa característica da gente esperar, na vida toda a gente vai estar sempre esperando por alguma coisa talvez você nesse momento esteja esperando por várias coisas talvez por emprego talvez esperando por cura talvez esperando para Deus responder uma oração sua e o mundo todo também de alguma forma está esperando por uma resposta uma resposta mais concreta diante de toda essa pandemia que a gente está vivendo e às vezes surge uma situação quando vamos em relação a Deus é quando Deus demora para responder e nos atender então a história de Lázaro ele nos ajuda muito, muito, muito a trazer luz para a gente, trazer também compreensão e entendimento ah, nesses períodos que a gente está vivenciando de pandemia. Ah, tem alguns versículos que eu separei aqui, que está na história de Lázaro. Quando, ah, contextualizando, trazendo a lembrança da história de Lázaro, ah, o Senhor fala que Lázaro está doente e então... Isso está em João 11 versículo 1 e 3 eu vou ler para vocês fala assim estava enfermo Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo era a mesma que o, Gil, o Gil com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos ou seja ele já tinha experiências com o Senhor e aí elas mandaram pois mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor Jesus Senhor Está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, quem estava enfermo era alguém que era muito próximo do Senhor e alguém que o Senhor amava. E aí, muitas vezes nós oramos ao Senhor e dizemos: Senhor, nós somos teus servos, falando tal é teu servo. E oramos e intercedemos, intercedemos pelas pessoas a Deus. E oramos com o coração contrito e muito verdadeiro diante do Senhor. E aí. A gente lembra o seu Senhor, quem está enfermo é aquele que tu amas. E aí fala mais os versículo é seguinte, Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O Senhor amava, não podemos duvidar disso. Quanto, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dos dias no lugar onde estava. Então essa palavra demorou. Em algumas situações para nós é desesperadora. Por quê? Quando a gente ora ao Senhor, a gente espera que o Senhor responda de imediato. A gente precisa que o Senhor responda de imediato. Principalmente nesses dias que a gente está vivenciando essa situação. A gente precisa que o Senhor venha depressa. E muitas das nossas orações têm chegado ao Senhor. As orações de Marta e Maria, o que elas tinham pedido, chegaram até o Senhor. No entanto, o Senhor preferiu demorar. E isso para nós, às vezes, é doloroso ter essa, essa sensação de que Deus... Está demorando. Porque o que a gente quer e o que a gente espera é que o Senhor venha logo e cure aquele que está doente, principalmente quando é aquele que é muito amado. E aí o Senhor demorou quatro dias e depois foi lá. E quando Marta viu o Senhor, uma das coisas que ela falou para o Senhor foi assim: disse, pois, Marta Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. É uma palavra muito dolorida, dolorosa isso. E mais seguida também, Mar, Maria, quando se encontrou com o Senhor, tempos um tempo depois, alguns momentos depois, ela falou assim, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes lançou lançou aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então nessa situação, muitas vezes a gente tem orado ao Senhor, alguns de nós tem orado ao Senhor, se tu estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Senhor, se tu estivesse aqui, Senhor, se tu estivesse conosco, não teria acontecido isso. Então muitas vezes a gente entra nessa inquietação dentro de nós e sentimos como que Deus está demorando para nos responder. Como eu tenho falado nessa série, eu não tenho respostas para muitas e muitas coisas, uma dessas coisas, toda essa situação que a gente está vivenciando, mas. Nesse momento é possível a gente achar na palavra de Deus conforto e alento para nossas dúvidas, nossas inquietações e nossos medos. E diante dessa, dessa situação de que a gente sente que Deus está demorado, o que a gente pode imaginar é Deus nos ama. Isso a gente nunca pode esquecer, nunca pode abrir mão. Mesmo que a gente não entenda, porque Ele não veio, Ele está se demorando para vir curar o nosso irmão, Deus nos ama. Uma outra coisa é se Deus sempre atender às nossas expectativas ele nunca vai nos surpreender, porque às vezes o que a gente quer é uma cura e o que Deus está querendo nos dar é a ressurreição. Foi isso que o Senhor fez com Lázaro. O que elas estavam querendo era a cura de Lázaro. E Deus estava querendo mostrar para elas que havia algo muito maior, muito maravilhoso, que era a ressurreição. Ou seja, o que o Senhor queria era extrapolar a expectativa. Então, há situações, e principalmente nesse campo de fé, Deus quer extrapolar a nossa imaginação. Uma outra coisa também é Além disso tudo, Deus, Ele está fazendo um trabalho dentro de nós. Muitas vezes a gente espera e tem uma expectativa em relação a Deus, de Ele estar demorando, de Ele ah, não não fazer como nós esperamos, mas Ele quer nos surpreender. E aí o Senhor então começa a falar para Marta e Maria sobre a questão da ressurreição para ela. e falar que o Senhor que Lázaro, que o Senhor queria fazer era muito maior do que elas esperavam. E claro, em algumas situações pode ser como Marta, muito agitado, e não dá tempo de ouvir, ou Maria também está ali. Mas enfim, o Senhor, Ele quer surpreender cada um de nós. E se Ele sempre responder como nós pedimos e como imaginamos, Ele não poderá operar os milagres que Ele quer operar. Uma outra coisa que Deus quer fazer em nós, Ele quer, em todas as situações, estar sempre trabalhando dentro de nós, trabalhando a nossa fé, trabalhando também, o nosso amor por Ele. Então, o que eu digo pra você é, mesmo que Deus pareça demorado e não esteja respondendo, creia, Ele quer superar a sua expectativa. Talvez você queira a cura e Ele está falando sobre ressurreição. E quando Deus está demorando de responder nossas orações, Ele não está querendo dizer que é um não que Ele está dando para nós. Simplesmente Ele está dizendo, está se demorando, porque Ele quer trabalhar dentro de nós. E... Um, um versículo, ontem alguém falou para mim esse versículo e eu gostaria de trazer para você também. tá em, em 1 Coríntios fala assim: Se a nossa esperança se resumisse apenas esse mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Então, diante de tudo isso, de toda essa pandemia, além de disso que nós estamos procurando, da cura, de voltarmos a, a poder sair na rua e tudo isso aí, mas aproveitar todo esse momento para permitir que Deus trabalhe em nós. Mesmo que Deus esteja demorando, ele ainda nos ama, Ele não se esqueceu de nós, como Ele também não se esqueceu de Lázaro, Ele se demorou, não que Ele não amasse Lázaro, mas Ele queria operar e fazer algo muito maior. Vamos aproveitar essas situações, para quando Deus parece demorado, aproveitar para permitir que Ele trabalhe dentro de nós, que Ele cresça em nós e que a gente possa... A abrir nosso coração para compreender que o que Ele tem para nós é muito maior do que tudo isso. é muito mais, Vai muito mais do que a cura física, embora nós queiramos, e vai muito mais. Ou seja, quando a gente fala de cura, Ele está falando de ressurreição. Que a gente possa viver esses dias de ressurreição dentro das de nossas casas. Ressurreição também, crendo na ressurreição, porque Ele vive nós podemos crer no amanhã. E ressurreição porque... Eu sei que a pandemia, o medo, ele se aproxima e às vezes ele meio que trava a gente, mas que a gente possa ver a ressurreição, que é superação da morte. Ou seja, Jesus ressuscitou, ele declarou que ele venceu a morte. Então, diante de toda essa pandemia, quando a, a morte vem querer causar pavor em nós, vamos crer no amanhã porque ele vive. Crer no Cristo que ressurgiu e viver essa ressurreição nas nossas casas e viver, crendo, na ressurreição também futuro Que nossa história não termina aqui. Tá bom? Vamos então agora, essa palavra introdutória, nós vamos então agora passar para o roteiro do Papo Legal. E nós então temos os nossos quatro convidados que vieram participar conosco. E eu quero ver, vai ser o seguinte, quem vai ser o primeiro a participar dessa live para responder as duas primeiras perguntas? Nós temos quatro pessoas, que é Daniel Dias, Débora Cardoso, Gabriel Alessandro e nós temos Luizzi, os quatro. Quem primeiro chamar para entrar na live vai ser o primeiro a participar das duas perguntas iniciais. Vamos ver quem vai ser, quem será esse que vai pedir para entrar nessa live. Desses quatro que eu falei agora. Estou esperando vocês. Vocês têm que convidar aí para entrar. Tan, tan, tan, tan. Quem será deles? Quem vocês acham que será que vai participar, então, desse momento agora, do nosso roteiro do papo legal? Será que vai ser Débora? Será que vai ser Daniel Dias? Será que vai ser Gabriel? Tem que pedir, Gabriel. Gabriel fez um chauzinho assim, mas tem que pedir aí para participar da live. Tá, então, Gabriel está querendo participar, deixa eu convidar então ele para entrar e pronunciar. O convite foi enviado para você, você recebeu esse convite agora. Ok, então. Eu, a tá tudo perguntando como é que pede, né? Tá bom. Ah, eu acredito que um em cima da minha pessoa e pede lá para participar com uma live. Eu convidei Gabriel. Eu acho que ele está se conectando conosco para entrar nessa live e passar as duas primeiras perguntas. Lembrando vocês que todo esse material do roteiro do Papo Legal dessa série e de muitas outras, outras séries estão lá no site chamado igrejaberta.com.br. É só entrar lá e baixar sem assim, nenhum custo para nós, tá bom? Vamos ver se Gabriel consegue entrar a conexão. Às vezes acontece de a conexão estar tá um pouco fraca e não consegui entrar. É, não conseguimos entrar com... A Manguela falou que a conexão está ruim. Ah, então deixa eu ver se eu vou trocar aqui a minha conexão. Só um instante. Está ruim. Talvez Melhor agora, Gabriel, aqui, um Gabriel, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, hum, tem vários aqui. Deixa, deixa eu tentar com o Gabriel de novo, se a gente entra, se a gente não conseguir, a gente entra para um outro convidado de hoje, para a gente começar, ah, também. Gabriel entrou, já estou te ouvindo, Gabriel. Está ouvindo bem? Estou te ouvindo, não estou te vendo ainda. Mas está me ouvindo, né? Estou sim. Tá. Os demais que estão conosco, vocês estão conseguindo ouvir Daniel, Gabriel ou apenas eu estou conseguindo ouvir Gabriel? Deixa eu ver se alguém mais fala. Tá, estão então, Gabriel, enquanto a... você não aparece na câmera, mas pelo menos a sua voz é possível. Tá. A gente falou hoje sobre esperar. A questão de Deus demorar, quando Deus parece que demora. Gabriel não conseguiu entrar. Então, vamos ver quem está aqui que pode entrar conosco. Amém! <risos> Todos vocês estão conseguindo ver? Conseguimos. Débora. Qual foi? Ah, gente, Débora é uma das responsáveis por isso aqui, pelo papo legal. Ela que prepara isso aqui. Eu preparo a mensagem, deixo escrito e aí ela vai lá e tem as perguntas e cria as perguntas. E aí a gente ela faz isso aí e fica uma maravilha. Como um é prazer! Muitas, muitas pessoas com esse roteiro do papo Legal! E está conosco aqui, Débora, é um prazer ter você conosco aqui também. E todo mundo está muito feliz, está cheio de coraçõezinho aí, o povo está colocando coraçõezinhos. <risos> é prazer é todo meu! Amém! Então vamos lá, pergunta que a gente não conseguiu, infelizmente, fazer para a Gabriel, por questão da conexão, mas ele vai tentar ver se consegue no finalzinho. E aí eu quero fazer para você, qual foi a sua pior história de chegar em algum lugar atrasado? Ah, Rogério, é... Faz tempo que a gente fez esse roteiro aí, então eu fiz questão de não rever, que é para ter a surpresa, né, uhum. da pergunta. Então, quando o Gabriel tava falando, você estava perguntando, velho, eu já tava pensando, meu Deus, o que foi? Porque, assim, eu chego muito atrasada nas uhum. coisas. <risos> então, assim, a, acho que a pior das vezes foi quando eu cheguei atrasada no casamento da minha irmã. E eu era madrinha. <risos> Ai, é, oh! assim. Atrasou mais que a <risos> As... Não, aí então, aí felizmente, como a gente estava no mesmo salão, ela conseguiu atrasar mais do que eu, né? Sim. <risos> aí a minha sorte é que Glória ela atrasou muito mais. Isso. <risos> Mas a gente chegou bem atrasado os convidados já estavam todos lá. Já tinha outros, madrinha, padrinho Todo mundo esperando Então assim, eu cheguei quase como uma noiva cheguei atrasada Mas aí ela conseguia se atrasar mais que eu Então acabou dando tudo certo Mas foi bem, bem Bem perturbador mesmo Não, é muito ruim se chegar atrasado eu Já fica atrasado Assim, perdi o um avião Ah, é horrível Eita. Demais Desesperador que Todo mundo está uhum. viajando, todo mundo está indo para o Copa de São Paulo, todo mundo está indo e aquilo que eu tenho é... sonhado meses não ia ser realizado. Meu Deus! Conseguimos reverter, mas sim. Tem um certo custo. Uhum. Chegou atraso. É. Outra pergunta. Qual é a coisa mais difícil é. para você esperar? Nossa, mais difícil? É... Eu acho que esse tema, desse, desse papo legal, assim, tem tudo a ver comigo, porque, é, assim, eu acho que a vida da gente, Rogério, a vida cristã é uma vida de espera, né? Sim. Então, se a gente realmente ama o Senhor, se a gente teme o Senhor, tudo na vida a gente tem que aprender a esperar. Porque as coisas não são como a gente planeja, não são como a gente quer, nem né, como a gente escolhe. É bom que os adolescentes escutem isso, porque essa fase de adolescência é uma fase de muitas escolhas, que a gente Sim. quer que as coisas aconteçam muito rápido, né? A gente quer saber logo qual é a vocação, qual é a minha profissão. A gente ora, pergunta, meu Deus, me mostra, me ilumina. A gente quer saber Ai, quem é a pessoa ideal e tal. Mas realmente a nossa vida é uma vida de espera, é, principalmente se a gente tem o Senhor. E a espera faz parte de, de você fazer a melhor escolha, né? Uhum. Quando a gente é, é, pede para o Senhor responder, a gente realmente tem que saber que para a gente ter o melhor, a gente tem que esperar o Senhor falar. Às vezes a gente quer trocar os pés pelas mãos e dizer, não, ai, não aguento mais esperar. Eu vi alguém comentando, ai, estou cansada de esperar, estou cansada, não quero, quero fazer alguma coisa. Mas essa não é a melhor escolha. Para você realmente ter o melhor, a gente tem que esperar. E quando eu vi o tema do Papo Legal, eu me lembrei da, da, de um versículo de Eclesiastes. Sim. Eclesiastes 3.11. Não sei se tem aí no roteiro, mas ele fala é, não, que não tudo Deus faz formoso no seu devido tempo. Então, é isso. A gente tem que viver por fé e crer. E Deus faz tudo formoso no devido seu tempo. Não sei se está todo mundo ouvindo. Sim. Conseguimos ouvir. Você falando que a... você falou sobre esperar em Deus, e agora para mim. Isso. Você pode repetir a última frase que você falou? Pode repetir a última frase que você falou? Oi. A última frase que você falou, você lembra? Isso, mas a... Mas a... Você já está conosco? Mas enfim, o que ela quis dizer para nós. É isso que você ouviu, que é ah, esperar em Deus no tempo dEle, que nem sempre é conforme o nosso tempo. Débora, está conosco ainda? Estou para mim. Né? Oi? Está ruim. Débora, muito obrigada pela sua participação, pelas suas duas... Vamos passar agora para... O nosso próximo convidado Nada, para as vezes, Jesus, Muito, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu quero... Amém. Tá aqui... Mas, fica conosco, não sai aí. Nosso próximo convidado que vai vir participar conosco, quem será, Luíse ou Daniel Dias? Vamos ver aqui. Luizy já apareceu aqui. Vamos convidar Luiz para entrar conosco e participar das próximas perguntas do nosso roteiro do Papo Legal, que você pode achar esse roteiro um site chamado igrejaaberto.com.br Não só esse roteiro, como muitos outros roteiros para diversas. Só olha aí que ela entrou. Que maravilha você está conosco, Luiz. Para que quem não sabe, é uma das nossas sabe. adolescentes que participa do papo legal, ela e os demais adolescentes. Que maravilha que você está conosco hoje. Está me ouvindo, Letinho? Sim, então, dá para ouvir. Ah, ok. Então, eu tô te tá. ouvindo então, a gente está falando sobre essa temática, sobre esperar, sobre quando Deus demora. Ah, e aí eu tenho uma pergunta para você. A pergunta é... Está preparada? Sim. Antes disso, gente, bota muito coraçãozinho aí para a Muito, muito coraçãozinho para ela. O que é a, o que, Carol. O que é que você está esperando atualmente para Deus fazer por você? Um, é, eu é, pra ele me assim como que eu digo Oi, quer que eu a pergunta? <risos> sim, repete porque eu não sei é. pergunta. não tem problema não o que você está esperando atualmente para Deus fazer por você, alguma coisa que você está esperando que Deus faça por você você gostaria que Deus fizesse por você é para ele me dar direcionamento, é me dar luz para me escolher a, a profissão, assim, o que, é que eu quero fazer, o que é que eu quero, é. qual curso eu vou fazer na faculdade, uhum. o que eu vou fazer. Enquanto Deus demora para lhe dar resposta sobre isso, o que, é que você acha que Deus está tá fazendo em você? Eu acho que ele realmente está me preparando Sim. e, tipo, às vezes é uma coisa que eu não. Eu, eu sei, mas eu fico querendo tipo, sempre perguntar e querer que Deus resolva tudo, assim. E eu acho que é isso mesmo. Ele tem. Porque não é tudo na mesma hora que acontece, né? Não é tudo tão Sim. rápido que acontece. Sim. E a gente tem que esperar. Uhum. Eu acho que a gente está bem acostumado. Talvez tá um pouco mal acostumado com o WhatsApp de ser é tudo bem instantâneo e rápido. Deus falou, e Deus até disse que assim, <risos> as coisas, vamos colocar as coisas mais lentas acontecendo, né? Outra pergunta: por que você acha que você acha que o tempo de Deus é diferente do nosso? Sim. Por quê? Dessa forma, sim. Uhum. Porque é não não acontece. A gente é como o Senhor disse, né? Como você disse. Que a gente está acostumado com tudo na hora. E não Sim. é tudo da maneira que a gente quer. Não é a gente vai orar uma noite e vai acordar no outro dia com Deus já tendo tudo pronto. A gente tem que esperar. E é, no te... eu acho que é tudo no tempo dele, na verdade. E ele uhum. que escolhe quando as coisas vão acontecer ou não. Porque ele sabe o que é melhor. É, ele tá sabe o filha. que é melhor pra gente. Amém. Ah, Esses dias tá com a coisa do papai. Quer dizer que um dia para Deus é mil anos. E mil anos é um dia. Então... Às vezes a gente fica esperando e Deus demora mesmo, né? Falando sobre o do tempo, né? <risos> de, da eternidade. A dimensão que Deus tem de eternidade é muito diferente da nossa, e de tempo, né? Então, o nosso tempo é de fato é bem diferente. Outra pergunta, você acha que. Você se acha mais como Maria ou como Marta? Relembrando, é, Maria é aquela que fica aos pés do Senhor e tal. Ou com Marta, mais Eu acho que as duas. Certo. É, é, depende da situação, porque às vezes a gente ora, mas é uma coisa que a gente não almeja tanto. Sim. E tem coisa que a gente almeja mais, né? E quer, assim, uma e coisa... Ali, vai logo, você responde. Sim, <risos> sim. Mas eu acho que, é, talvez ultimamente eu tenha sido mais como Maria. Sim. Ou não, mas é, eu acho que eu acho que é Maria. OK, Luiz, muito, muito obrigado sua participação aqui no papo legal, na live do papo legal. Foi um prazer te ter aqui conosco. Amei, foi tá... prazer também. Amei. E o povo não tá parando de colocar coraçõezinhos aí para você, que coisa tão boa. <risos> e fico conosco aí, gente que vai entrar o nosso próximo convidado. Muito obrigado, beijo para tudo, Luiz. Beijo. Amém. Tchau. Tchau. Ah. Vamos, então, chamar. Faz assim, Você ver consigo chamar Gabriel. Eu vou deixar a Daniel Dias para o final. Vamos tentar chamar Gabriel outra vez, ver se vai dar certo. Não sai, daí. Gabriel, Gabriel. Gabriel? Gabriel. Gabriel, eu preciso achar Gabriel aqui. Gabriel, onde você está, Gabriel? Manda uma missão. Gabriel, vou tentar de novo com você a live. Vamos ver se sua internet melhorou. Se a nossa conexão mesmo. Não sai ainda, que nós vamos ter Daniel Dias conosco ainda. E Gabriel também entrando agora para participar. Gabriel, e aí, você está conosco? Alô, alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Gabriel. Vamos tentar então, fazer? Amém. Amém. Então, a próxima pergunta para você. Você já experimentou uma situação em que Deus demorou para você? Rapaz, Deus demorou. Ah, tem coraçõezinhos aí para Gabriel. Que coisa linda, eu tô vendo Tanta que a gente aqui, Alice, Jadiel, muitos outros conosco. Roger, eu acho que sim, já teve sim. Mas assim, eu acho que... Gabriel? Gabriel? Eu acho que está ruim hoje. Gabriel, infelizmente hoje não vai ser possível a nossa conexão, mas vamos tentar depois... Estarmos juntos numa live, combinado? Então, vamos então, chamar Daniel Dias para estar conosco. Daniel Dias, onde você está? Onde você está? Com vocês, Daniel Dias, e muito coraçãozinho para Daniel Dias, para excepcional lo Olha aí, muito graças a Deus do Catarina e, e aí. E aí, Rogério Paiva, sim. os ele, que ele posta tanto no canal dele, Se vocês sigam, Sizamos, ele, sigam e Sizamos, ele, Sizamos, e Sizamos, ele e segue também, segue o, o, também o canal da Geração Santa. É muito legal. Inclusive, ele fez um vídeo com esses vídeos, você vai rir bastante. E ao final você vai chorar. Ah, é. Esse mas é muito, é muito lindo é o vídeo, é uma, uma homenagem, não vou falar mais, mas mais, mais, mais, é, vale, vale a pena você assistir pena, seguir e seguir ele. também ele. E aí, Rogério, e aí, como é? estamos, aí, como é? Rogério? Vamos lá. Vamos lá. Que bom você estar tá aqui conosco, tá com o nosso posto Leal na live. O ah, é um prazer é todo meu, Rogério Paiva 5. Por que 5, Rogério? 5, então. 5, então. Chega batendo. Chega batendo. High five. High five. High five. Ah, é por isso? Eu também, que eu também. também. Significa responsabilidade. Porque você nunca pega Porque um objeto, nunca você não pega um, um um copo, um que é assim, você vai ter dificuldade. Você precisa do hum. cinco dedos juntos, unidos, para realizar várias atividades. A... Isso ah, também representa responsabilidade. Por isso que o Lula não é mais presidente, né? Brincadeira. Senhor Jesus. Ó, brincadeira. Ele é... é é. está da brincadeira. Ele, ele, ele é... é engraçado. Engraçado. Pois então, vamos então, lá. Vamos lá. É... É... Pergunto para você. você. Vou fazer a pergunta é. que a gente fez é. para a é. Gabriel. A gente não conseguiu é. realizar. É. Você, já você já experimentou uma situação, experimentou uma situação em que Deus, Deus demorou? Demorou. Ah, Rogério, já. Já demais. Yes. Opa, bati no suporte. É, o que acontece? Tem uma situação que o que aconteceu, na verdade, foi que eu tava num emprego, um emprego bom até, depois que eu já tinha casado. Eu sou casado, viu, gente? É, casado eu... no ano passado. Foi. Aí, eu tava num emprego que eu gostava bastante. E aí, no final de, de novembro do ano passado, na verdade, eu... eu... Não estava aguentando por causa que o psicológico estava ficando ruim, ninguém estava ficando muito cansado. E aí eu pedi conta, falei, ah, vou sair fora. Aí eu saí. E aí eu comecei a orar o Senhor, sabe? O Senhor me, me prover alguma coisa melhor e tal, tal. E orando, orando, e o Senhor mandou esperar. Então eu fui.. Eu fui.. Fui pra conferência. É, a conferência de janeiro agora, teve aquela atividade, a gente. Demandou muito tempo para fazer ela. Depois que acabou a conferência, eu falei assim, agora eu vou voltar para casa, que o senhor vai ter preparado coisa para mim já. Hum. Aí o senhor falou assim, não, a gente tem tá um chamado para você ficar no SEAP de férias. E eu falei assim, senhor, mas eu preciso do emprego. E o senhor falou assim, eu, eu é é sou casado, que... casado. É, eu sou casado, preciso pagar as contas, senhor. Como se o senhor não soubesse. <risos> mas a gente vai no nosso ponto de vista. Então, a gente chegou, eu cheguei para ele, falei isso, e o senhor falou para ficar no CEAP, eu fiquei mais duas semanas. Então, depois que eu fiquei mais duas semanas, eu ainda recebi um convite para ficar em São Paulo mais uma semana. Então, a gente foi... Na minha cabeça estava assim, poxa, senhor, eu tô sendo irresponsável aqui, eu preciso arrumar um emprego, preciso de alguma coisa. Enfim, cheguei em casa na quinta-feira, já preocupado, passo o final de semana, o final de semana pra gente sempre é corrido por causa das reuniões. A mas a Deus, aí o que acontece? Deus. É, graças a Deus. Na segunda-feira de manhã, é... 10 horas da manhã, me ligaram. Alô, Daniel, tudo bem? Ah, a gente queria te oferecer um emprego. Uau! Então, foi uma experiência que, assim, demorou, eu é aflito durante muito tempo, Sim. mas... Mas o Senhor, ele às vezes, ele é igual quando ele fez com Marta e Lázaro e Maria. Ele faz a gente esperar para superar nossas expectativas. A expectativa de Marta e Maria era que ele curasse uma doença. Sim, sim. Mas Jesus ressuscitou, então ele tirou dele a morte. Então, isso é verdade. É verdade. Ah, ah! Nossa pergunta já seria pergunta isso, aí, é isso aí, seria uma história em que Deus excedeu as suas expectativas. Ih, já falei. E aí você acabou é aí, de falar. De falar. Hum. E... Uma outra pergunta: o que hum, você é... pode outro fazer, outro para, outro fazer outro para permitir que Deus para fazer milagres, milagres, milagres, milagres, milagres, milagres. milagres além das suas expectativas? Olha, é, eu acho é uma loucura esses aqui que eu vou falar, mas eu acho que é o que mais funciona. É você tirar a mão do volante. Sim. É você largar a mão. Largar a mão no sentido assim, de tudo. Larga a mão. Se o Senhor falar para você, larga a mão desse emprego, larga a mão dessa escola, larga a mão de tudo, larga a mão. Você confia e tira a mão e deixa o Senhor dirigir. Porque não adianta a gente falar Senhor, toma aqui o controle da minha vida. Tá está na sua mão agora. Aí o senhor está controlando o jeito direito. Ele falou assim, não, senhor, essa parte eu sei. Pode devolver o controle, devolve. Obrigado. Essa parte é que eu controlo direitinho. Eu Ou então, mais vezes assim, o senhor, ó, minha vida está é nas suas mãos, faz isso dessa forma. Manda a pessoa hum. na terça-feira, a porta para fazer isso aqui. Senhora, tu me avisa dessa forma. Eu às vezes faço muitas orações assim. Eu às vezes também faço essas orações assim. assim. Senhor, eu quero que o senhor faça isso e vou dando os passos para ser realizado isso. na hora de dar. Pois é, e aí aí acaba que a gente não... Ou a gente faz igual você falou, que a gente dá as orientações, olha assim, você vai fazer do seu jeito, mas é, eu sei que é assim, assim, assim, assim, e assim, assim, assado, tá? E aí a gente... Ou então a gente faz desse jeito, a gente fala, ó, senhor, pode controlar essa parte, mais essa parte que eu sei controlar e essa parte que o senhor controla um pouquinho. Isso daí não funciona. Então, quando a gente tira a mão do controle, a gente deixa o senhor fazer o que ele quiser realmente, eu creio que ele, ele vai fazer milagres muito maiores do que a gente imagina. Amém. Tá. Muita coisa. Dessa, a história que você Acho falou no começo, a questão, que você questão de que você se dedicar a um período você você que você percebeu esse chama, um chamamento de Deus para você aqui momento, momento, e que em algum momento, claro, você que estava, que estava, assim, assim, estava e, assim, e agora, e agora, e algum medo, e tem algum medo. Tem algum medo. Que lição de trabalhar com Deus, Deus, Deus dentro de você, nessa experiência que você faz o emprego? Olha Rogério, a gente, eu seria hipócrita aqui de falar que eu não fiquei com medo, que eu larguei uhum. mão e confiei uhum. o tempo inteiro. Porque a gente tem medo. Tudo que é novo pra gente, a gente tem medo. Sim. Então, a gente aí eu fiquei com medo. Mas uma lição que eu, que eu extraí disso, foi a questão de que os planos que o Senhor tem para mim, são melhores dos planos que eu tenho para mim. Sim, então, sim. se você confia em Deus, você confia na vontade de Deus, você tem que crer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Então, então, se você quer ter uma vida boa, perfeita, e agradável, você tem que ter uma vida segundo a vontade de Deus. Então, eu fiquei, eu fiquei, uh, esse foi um momento realmente de uma, foi uma divisão de água assim para mim. O Senhor mostrou sim, sim. realmente, olha, sim. eu tenho planos para você e os planos que eu tenho, eles são maiores do que você pode imaginar. Daí, eu falei, ah, então, Senhor, então faz o que você quiser. E, e o Senhor tem feito, sabe? Eu tô com, com, trabalhando bastante, graças ao Senhor, e tô com esse projeto aí lá no meu Instagram também, de, de fazer humor, de, de trazer algumas enquetes, porque eu... eu ganhei também sobre uma coisa que quando a gente tem uma coisa que nos incomoda a gente precisa colocar isso para fora primeiro aos pés do Senhor e depois para nós mesmos eu prefiro rir dessas situações do que do que chorar você fez trabalho muito muito muito Muita pergunta que eu quero fazer para você que eu já fiz aqui mas quero fazer para você ah. Você acha que o tempo de Deus é diferente do nosso? Sim. Parte disso aí. Tá. Por quê? Por quê? Deus é diferente do nosso? Na sua perspectiva. Eu acho que se o tempo de Deus fosse o tempo que a gente quer, o nosso tempo, a gente não seria trabalhado em nada, do zero por cento. Eu praticamente eu sou um cara que... Eu, eu falo muito rápido, eu sou muito ansioso. Eu... Porque... É, por exemplo, internet lenta. Uhum. Computador lento. Isso me irrita profundamente. Eu fico extremamente estressado. Eu arranco os cabelos dentro da minha cabeça. Se é, você está mas... com é, eu... tá, tá uma falha aqui no mês, você olhar bem. <risos> <risos> é, aí, mas o que acontece? É, voltando, o tempo do Senhor, eu acho que ele determina o tempo para provar a nossa fé. Provar o tanto que a gente confia no Senhor. É, não, não como um, não como sendo mal, mas ah, como um pai. Eu também concordo com você. Concordo com a história de, de Lázaro. Ele fala que ele amava Lázaro, sim, mas ele, ele, ele deixou Lázaro morrer como que ele amava Lázaro, porque. Morrer então, sendo que ele amava Lázaro, Sim. é porque ele queria fazer na vida de Lázaro algo maior do que Lázaro e que todo mundo que estava vendo imaginava. Sim. Então, é, eu acho que esse que é o ponto central aqui de tudo. Na verdade, o Senhor ele quer fazer algo além do que a gente pensa, do que a gente imagina, e para isso, talvez você precise morrer para depois Sim. ser ressuscitado, mas talvez precise morrer. Surpreendente mas vai contra, vai contra as alunas alunas alunas ideias, mesmo, mas crendo relacionamento que ele é fiel de é assegurança. É acho, acho que num relacionamento, gente, um relacionamento gente, é amor, amor sabe, que sabe. Que o amor é verdadeiro, amor é verdadeiro sabe? É Verdade, agora talvez a gente não compreenda, não compreenda. A situação, A situação atual, atual ainda é, o que você está iniciando, é, mas é possível é, ser é, criado é, pelo perfil da pelo pessoa. pelo perfil da pessoa, é, o perfil é, é, pessoa, é, pessoa é, que é, se relaciona, isso é, gera, gera é, confiança e segurança. Sim. Isso mesmo. Que, pode que palavra você as, poderia dar as para as suas últimas palavras, palavras para, para dar nos ouvido um de, de esperança nesse contexto em atual em que estamos vivenciando muitas pessoas, muitas vezes, perguntam assim, se eu acho que Deus está demorando nessa pandemia. pandemia. Primeira, eu deixaria, Deus sabe o que faz. É, o Renato fala uma coisa que eu gosto muito, que é, Deus é Deus, Ele sabe ser Deus e Ele é muito bom nisso então a primeira coisa eu acho que seria realmente confiar no Senhor claro fazer a nossa parte como ser humano né a questão de lavar a mão e tal mas Usem máscara, confiar no é... disso. de máscara é realmente mas é, acima de tudo confiar confiar no Senhor em qualquer situação a gente vê na Bíblia situações muito piores situações de gente que passaram por muitas coisas que que eles confiaram totalmente no Senhor e no final o Senhor deu o livramento e vai lembrar daqui um tempo a gente vai lembrar dessa época como uma época que o Senhor que nós crescemos muito tanto em vida como um ser humano também né Sim. e eu acho que uma segunda coisa é, é o que deixa está deixando muita gente preocupado não só na igreja mas também nesse mundo inteiro é com respeito à ansiedade, justamente para que acabe logo isso e isso gera muita tensão, gera, gera depressão, gera Sim. coisas horríveis, insônia. E é como eu sempre falo, eu creio que que essas coisas podem é, ser vencidas por meio da oração Amém. e Amém. de um pouco de, de bom humor e desestresse para aliviar a nossa cabeça. Amém. Então eu, eu, eu uso, a, eu gosto de, de usar essas, essas figuras, essas palavras, o jeito de falar para levar uma mensagem de que a gente precisa levar a vida mais leve. Né? As pessoas andam estressadas com gente. isso aí. Em, em, em levar a vida mais, mais leve, eu sugiro vocês seguirem seguir o, seguir o, o canal de William Dias. O meu canal está lá dos vídeos que eu preparei para pra... pra... as pessoas poderem terem noites, noites mais, neves, mais leves, dormirem, ouvindo a palavra uhum. a sal, de salmos e com barulho de chuva, e outro vídeo com barulho de fumar, uh, uma hora cada uma, e a leitura de salmos. Maravilha. São partes de salmos, e aí você vai ouvindo, ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, e, vai ouvindo, e graças a Deus, vários Deus pessoas que têm ouvido esses áudios, eles têm, depois testemunhado, que tem que sair bem, tem sentido alívio é. nesse período, vamos à a palavra de Deus, Amém, para, Deus. Né, a fé, a fé, para todos esses dias mais leves em nossas casas, né? Amém. Daniel, para finalizar, finalizar agora, eu de... coração por todos que estão conosco nesse momento. Senhor, tu sabes é... o que faz, Senhor. Nós Sim. confiamos em ti. Tá Senhor, se ainda não confiamos totalmente, Senhor, leva o nosso coração a confiar. Realmente, o nosso coração muitas vezes nos engana, coloca em nós ansiedades, coisas na nossa mente que já passam de ti. Senhor Jesus, mas nós cremos que o Senhor vai dar uma saída para tudo isso e que ela vai ser além das nossas expectativas. Não cremos que o Senhor, na verdade, demora, mas que o Senhor é paciente e está trabalhando. Senhor, porque cremos que esperar em Deus é caminhar. Senhor, por isso continuamos caminhando na nossa é, jornada cristã, na nossa carreira, porque cremos que o Senhor está trabalhando conosco. Te agradecemos, Senhor, também por esses momentos nessa live nesse papo legal. Todos que participaram, que ouviram alguma palavra, que possam ser edificados, amém. cheios de vida. Senhor Jesus, amém. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação. participação. Obrigada a todos. Obrigado que ficaram todos conosco todos. também. Obrigado pela participação obrigado de Gabriel, pela Gabriel, participação de Débora, pela participação, participação de Luiz e dos todos os demais que eu tô eu tô mandaram muito carinho aí estamos conosco, conosco, o nosso desejo do todo coração de que vocês é, sejam seja mais, mais leves, leves para vocês, por Deus, você, e permitam em Deus, Deus trabalhar Deus dentro de cada um de vocês. Um abraço para todos. Um todos. Tchau. tchau. Próximo Falou. sábado estamos de volta aqui no mesmo horário, às de horas. horas. Com, vocês. com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Um abraço a todos.